Sejam todos bem-vindos e hoje vou falar sobre piolho de galinha. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério. E como acabar com piolho de galinha? Com remédio caseiro, isso mesmo, com essa planta muito conhecida. É uma planta medicinal, tem várias receitas com ela. Seu nome é pet, dessa planta é erva Santa Maria, ou mais conhecida como mastus. Sua função é controlar piolho em aves. E vamos fazer a receita, gente. É simples. Vamos precisar de galho e folhas dessa erva Santa Maria. Modo de preparar, vocês vão colocar nos ninhos do galinheiro folhas e galhos seco à sombra. Modo de usar: tem que forrar todos os ninhos, né? Ao fundo dos ninhos do galinheiro com galhos de folhas de erva Santa Maria. A indicação é trocar as palha a cada 30 a 60 dias. Então é isso que eu tinha passar para vocês. Meu nome é Rogério. Se gostou, se inscreva, compartilha, deixa um comentário, aí. beleza? Até mais.